Vai falar no Evangelho Jesus Cristo Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Falou Jesus aos seus discípulos A vós que me escutais Eu digo Amai os vossos inimigos E fazei o bem aos que vos odeiam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 porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Esta palavra... No conjunto da primeira leitura, Salmo e Evangelho já renderiam um retiro. Tamanha a sabedoria que emana da palavra de Deus. E sempre nós vamos encontrar algo atual e novo nesta palavra. Pela graça do Espírito Santo. O Senhor, na sua palavra... Sempre vai nos apresentar a temática da misericórdia Como hoje Sede misericordiosos Como o vosso Pai do céu é misericordioso E a palavra já começa Por meio de Colossenses A nos falar de outras virtudes além da misericórdia Com as quais nós devemos nos revestir Imagine só se nós ao sairmos da nossa casa para o trabalho ou iniciarmos o nosso dia, ao colocarmos os adereços ou algumas peças de roupa, fizéssemos como Paulo nos, re nos recomenda, revestivos da misericórdia. Imagine só, não é? Se nós internalizássemos essa palavra e à medida que você coloca o seu relógio, aqueles que usam óculos ou até mesmo as mulheres, não é algo como um brinco, ao colocar, ao revestir-se dessas peças, relembrar-se dessas palavras do apóstolo. A palavra de Deus é para ser vivida. E hoje, ao ouvi-la, nós nos sentimos questionados, porque a palavra de Deus mostra a sua imensa misericórdia que para nós é desconcertante. Quem de nós não se sente constrangido diante do agir de Cristo, do amor do Senhor? E ela também nos questiona, porque nós podemos pensar, será que nós estamos sendo cristãos mesmo? Eu confesso a vocês que esta é uma pergunta que fiz para mim mesmo, quando hoje li essa palavra e a refleti antes de proclamá-la e de levar a reflexão para os demais fiéis. Para alguns parece até mesmo impossível praticá-la, aplicá-la, mas nós vemos que tudo gira em torno da misericórdia, até mesmo o amor aos inimigos. O Senhor espera de nós uma atitude diferente, e a vingança do Senhor é a sua misericórdia. A vingança humana é justamente dar ao outro a paga daquilo que ele nos fez. Como uma maneira de puni-lo, talvez de fazê-lo sentir quão ruim ele foi. E o Senhor, diante dos nossos pecados, devolve-nos a misericórdia. O que mais poderia nos questionar tanto quanto a atitude do Senhor, que agora é proclamada por meio da sua palavra? Ele nos faz refletir, agora é o próprio mestre que nos fala, não mais Paulo, mas o próprio Jesus. Ele espera que nós não amemos apenas aqueles que nos amam, que não façamos o bem apenas aqueles que nos fazem o bem. Porque na dinâmica do cristianismo, isso não é nada demais. Nós poderíamos dizer que isso é até educado. Se alguém lhe faz o bem, você se sente como que obrigado também, entre aspas, a fazer o bem a essa pessoa. Não é mesmo? Mas Cristo espera mais do que a educação da parte dos seus seguidores, os cristãos. Ele espera amor. Se alguém lhe dá alguma coisa, talvez você até se sinta como que comprometido a dar algo a ela. Ainda que seja uma palavra. Não falo apenas de coisas, não é? Mas muito mais do que a gratidão. Que é uma virtude muito bonita. Deus espera de nós a gratuidade. Deus espera dos cristãos atitudes que transcendam. Eu posso ser grato Aquele que me faz algo de agradável, que me beneficia e não há nada demais nisso. Essa é a lógica humana, a lógica divina está acima. É justamente quando alguém faz alguma coisa que pode nos ferir, que nós temos a oportunidade de fazer diferente. Jesus não quer ninguém sadomasoquista. Jesus não quer ninguém se arrastando, e perdoe-me, até mesmo a expressão, Jesus não quer ninguém tonto, Jesus quer pessoas que conscientemente façam diferente. Lá onde faltou amor, coloque amor, na verdade é isso que o Senhor está nos, nos dizendo, lá onde houve injustiça, então que possa haver uma postura justa, Daquele que sentiu quão arrasadora é a injustiça. Não se conserta a injustiça com mais injustiça. Pelo contrário. Nós estamos reproduzindo aquilo que fizeram. E daí nós caímos mais uma vez naquela lei da retribuição. Será que nós estamos ainda no tempo da lei de Talião? Dar ao outro aquilo que ele te dá? É claro que esta lei tentava, a seu modo, proteger as pessoas para que elas não fizessem o mal ao outro que lhe fez o mal, além do mal que você tinha recebido. Mas para Jesus é preciso ir além disso. Ele na cruz diante dos seus torturadores clama ao Pai o perdão porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É a atitude de misericórdia. E quando o Senhor nos fala que nós devemos emprestar àqueles que nós sabemos que talvez não nos darão de volta, não é? Entre outras coisas mais que causam um certo desconforto, sim, em nós, porque parecem injustiças, não é? A justiça não é dar a cada um o que lhe é de direito? E como então dar ao outro aquilo que ele não nos deu ou aquilo que ele retirou de nós? E como assim dar o outro lado para darem uma bofetada em nós, né? quando já deram um tapa? Será que o Senhor espera que nós sejamos masoquistas? Não. O dar a outra face quer dizer fazer diferente. É ser alguém que é capaz de... Assumir, abraçar os sentimentos de Cristo. O sentimento cristão não pode ser equivalente aos sentimentos de muitas pessoas que se deixam guiar pelo mal. O sentimento cristão tem que sempre transcender a tudo aquilo de ruim. Senão, meus amados irmãos, nós estamos dando a vitória ao mal. Certa vez eu me lembro. De um sacerdote que numa entrevista, e não era um programa católico, não era é, um canal de cunho religioso. E nesta entrevista o repórter perguntava assim, padre o senhor fez o bem a estas pessoas e no entanto elas causaram dano à igreja do senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Valeu a pena fazer o bem? Ele disse assim, se eu deixasse de fazer o bem, eu estaria dando a vitória ao mal. Eu não me arrependo do bem que eu fiz. Também não concordo com o mal que foi feito, mas isso não vai me impedir de fazer o bem. Meu Deus, que sabedoria é essa? E que coerência é o evangelho vivo na fala deste que neste momento foi misericordioso como o Pai. Amar os inimigos, ser justos, tratar aos outros como nós gostaríamos de ser tratados. E esta última palavra que acabo de dizer é a regra de ouro. E se ela realmente norteasse a nossa vida, o mundo seria diferente. A começar por nós. Que nós possamos, como pessoas agraciadas por Deus recebemos a sua misericórdia, também fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E mais ainda, aquilo que o próprio Deus nos faz e nos convida a fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.